O João está em algum momento aqui olhando para o futuro dele e se imaginando uma nova realidade. Então ele tem um sonho, esse sonho está bem abstrato ainda, ele não definiu a coisa ainda muito bem, é então, um sonho que é melhorar de vida, nossa como vai ser bom se eu tiver minha casa própria, o meu carro, só que está muito abstrato, ele ainda não estabeleceu, não transformou esse sonho em um objetivo, em uma meta específica, mensurável, atingível. E intuitivamente, talvez inconscientemente, ele não faça isso ou ele atrase fazer isso ou ele tenha medo de fazer isso porque ele sabe que toda vez que você cria uma meta específica, nasce imediatamente uma coisa chamada risco. Se ele fica específico, né? então tá, essa é a minha meta, esse é o meu objetivo de vida, eu decidi, eu vou ser propagandista e eu vou agora me dedicar nessa função, vou criar um caminho Lógico, para chegar nisso aqui, desenvolvimento, de preparação, vou chegar lá, vou assumir isso. Mas por que ele não define isso? Porque se não der certo, cara, eu vou me frustrar, não é assim? E ele começa a sentir medo. O que ele não consegue perceber tão claramente é que o que ele tem no lugar de uma meta é uma coisa chamada não meta. E por trás de uma não meta, não existe um risquinho, existe um riscão. O seu objetivo é atingir um alvo, tá você é atirador. Você tem um arco e flecha e seu objetivo é atingir o alvo. Quais são as chances de você atingir este alvo com os olhos abertos, olhando para aquilo e com a técnica certa, com o recurso certo? É certo que você vai atingir aquele alvo? Será que existe certeza? Não existe. Mas quais são as chances de você tentar de olho fechado? Você não está nem olhando para aquilo que você quer. Você nem estabeleceu o seu foco, a sua meta. Então o seu risco não é pequeno, o seu risco de não chegar lá é grande está se comprometendo muito mais as suas chances de sucesso que é o contrário do risco né vamos chamar de CS aqui são muito menores quando você não simplesmente por não estabelecer uma meta então beleza o João ele percebeu essa armadilha e falou assim cara eu estabeleci uma meta específica mensurável atingível relevante e com um tempo determinado tá Beleza, tá aqui. Ela é smart. Ela é uma meta inteligente. Eu sei onde eu quero chegar. Só por isso ele já aumenta as chances. E aí ele percebe o seguinte, eu vou me preparar para isso. Então vamos imaginar dois cenários aqui de preparação que o João vai buscar. Um muito mais comum, que ele vai se preparar para ser propagandista. Natural. Entender o que, que o propagandista faz. Né? Adquirir conhecimento, formação. Olha que interessante. Só que essa preparação, ela tem o foco no futuro tá então ele tá aprendendo coisas que não tem utilidade nesse momento da jornada dele nem nesse nem nesse ele não encontra utilidade nesse espaço de tempo aqui uma preparação pontual com foco no futuro aqui quando ele chegar nesse objetivo vai ser legal ele tá aprendendo o que, que o propagandista faz, é, técnicas de propaganda médica no consultório, tipo de propaganda médica que o cara vai fazer. Aprende uma porrada de coisa que ele vai usar só aqui. Ó. Enquanto ele não é ainda propagandista, ele não tem isso aqui. Ele fica tentando reter isso aqui na cabeça dele lá. Mas olha que interessante. Agora ele já não está mais no tempo, no tempo zero da vida dele. Vamos imaginar que aqui seja o tempo um, dois, três, quatro. Até efetivamente chegar lá no objetivo dele. Vamos imaginar. Quando ele caminha, Gustavo, esse espaçozinho aqui, e começa a enfrentar os desafios e tal, que não tem relação direta com a profissão propagandista, em cada momento que ele passa aqui por um novo desafio, o cérebro dele fala assim: qual conhecimento é útil para eu poder resolver esse desafio aqui? Ele vai lá, vai buscar na memória dele, aí ele usa lá os conhecimentos. O cérebro, ele tem uma propriedade extremamente saudável e importante para nós, que é esquecer. Nós somos especialistas em esquecer. Tudo que ele não encontra utilidade no presente, ele descarta. Então vai passando o tempo, aquele conhecimento que você acredita que você adquiriu, seu cérebro vai descartando ele. Não tem utilidade, você não encontra no seu presente, no seu dia a dia. Coisas para utilizar isso aqui, para praticar isso aqui. E aí, você começa a se lembrar e falar assim, cara, mas o que, que é mesmo que eu aprendi lá? Se eu participar de uma entrevista hoje, se eventualmente eu for numa entrevista, e se ele me perguntar sobre essa técnica aqui? E se ele me perguntar sobre isso aqui? Cara, eu já não sei mais falar sobre isso. Então, o branco, você pode perceber o branco acontecendo antes mesmo da entrevista, que você já está perdendo. E olha que interessante, cara, o efeito colateral disso é que você começa a reduzir sua confiança. Eu já não tenho mais tanta confiança assim nesse tempo aqui, no tempo 1, no tempo 2, no tempo 3, nem se fala. Olha quanto ficou para trás a experiência do, do, do curso que eu fiz lá pontual. Né? No tempo 3 e 4, eu já não tenho tanta confiança assim se eu vou participar do processo seletivo, vou lembrar de tudo que eu aprendi, cara. Se perguntar isso, e aí eu começo a sentir medo, e aí eu começo a me frustrar comigo mesmo porque eu estou esquecendo as coisas que eu deveria estar tá lembrando. O que, que eu estou fazendo com o risco? Eu estou aumentando. Olha que interessante, a minha preparação, o efeito colateral dela pode me fazer sentir uma certa ansiedade, todos esses pontos aqui. Uma falta de confiança que pode, inclusive, aumentar o meu risco no lugar de diminuir. Olha Celso, mas aí você está dizendo que a preparação de propagandista não serve para nada. Depende. Depende do tipo de preparação, do método usado e do quão distante essa preparação que você fez tradicional está no momento efetivo da entrevista, que você não sabe quando vai acontecer. E se você deixar para fazer aqui, ó, um dia antes da entrevista, você não vai conseguir, você não tem tempo de absorver isso tudo. Como é que eu resolvo esse dilema, cara? Você entendeu? Eu não sei quando vai ser a entrevista. Pode acontecer em qualquer momento. Eu sei que quando eu for chamado para entrevista vai ser tarde para eu me preparar. Isso eu sei. A questão é que não é o mais importante não é adquirir conhecimento. O mais importante é você adquirir competências que é diferente de conhecimento que vão mudar a sua rotina no hoje para construir o seu futuro no amanhã por exemplo prático aqui do cenário 2 tá uma preparação para propagandista também só que o foco gustavo não é no futuro o foco é no presente aí que tá um dos maiores segredos da benchmark uma dos virou chavão uma das coisas que a gente mais fala, a estratégia mais inteligente para você ser contratado como propagandista é sendo, pensando como propagandista de excelência, hoje, não amanhã. Você não guarda nada para executar amanhã, num tempo hipotético que você nem sabe quando é que vai acontecer, o seu cérebro não vai te ajudar. Mas como que efetivamente eu faço isso, Celso? Pega tudo que realmente vai fazer a diferença para você nesse tempo futuro, decodifica isso, entende isso, o que, que é, é né? claro que isso exige um método, é isso que a gente faz. Entende o que essas competências significam de verdade e encontra uma forma de aplicá-las aqui no agora, gerando para você pequenos sucessos a cada momento dessa caminhada sua. Então você não deixa aquilo para o futuro, não. Isso muda o seu comportamento no hoje, isso implementa novos hábitos. E aí você constrói, você tem resultados, você tem pequenas vitórias, você aumenta a sua confiança, você aumenta a sua motivação, isso aqui inverte. Ó. Você reduz o seu medo, você aumenta a sua segurança e portanto sente menos vergonha. Tá? Porque você está seguro de si mesmo. Você está construindo os resultados. tem muito mais história para contar na hora da entrevista. Você se frustra muito menos porque você passa a confiar em quem você é. Você reduz o seu medo, você reduz o seu risco. Você aumenta suas chances de sucesso. Porque você já está transformando sua vida no hoje. Você está construindo seu caminho agora para gerar um resultado amanhã. Você chega na entrevista, você tem muito mais embasamento. Você está muito mais vivo. Tá? Olha, eu acredito... Né? você vai dar respostas é, autênticas, verdadeiras extremamente íntegras que é a sua verdade porque você tem histórias para contar aqui, olha, você vai falar dessa conquista você vai falar dessa conquista você vai falar dessa conquista e o que, que o entrevistador sabe todo entrevistador hoje segue uma metodologia de entrevista que é a entrevista com base nas competências que a premissa da entrevista por competência é o seguinte você vai fazer se você já fez, você não vai ser outra pessoa depois que eu te contratar. Então toda a premissa da entrevista por competência é baseado no que você já realizou, no que você já conquistou, no que você já fez. sabe Como você agiu diante de cada desafio. Então eu decodifico isso tudo aqui, que vai ser valor quando o cara for propagandista, mas eu trago isso para o presente. aumenta a segurança dele, aumenta a confiança, faço ele entender como ele pode ser um propagandista em cada atitude dessa que ele tem aqui para construir o caminho dele. É quase que natural, cara. É como se ele já fosse um propagandista aqui, alguém vai lá e coloca ele no lugar certo. Que ele já é. Isso é uma frase do Jerônimo Temer, uma frase linda. Haja né? como se fosse, que já é. Então essa é a nossa estratégia, sabe? Por quê? Porque a nossa mente, ela precisa... O que, que gera o branco? Gera o branco é porque eu acredito que eu consigo acumular um conhecimento que não tem aplicabilidade no meu hoje, no agora. Agora, se esse conhecimento muda o meu comportamento, é, o meu hoje, o meu agora, então eu tenho muito mais propriedade para falar dele, mãe. Como é que eu esqueço de uma coisa que eu uso agora? Então o nosso cérebro precisa disso aqui. Não é à toa, né, revelando um segredo para quem está nos assistindo aí, que a gente tem um dos símbolos aí icônicos da benchmark, é o morango, que ele remete, os, os Bents sabem disso, da preciosidade disso, eles remetem às pequenas vitórias. É para lembrar os Bents que o caminho deles são construídos a cada pequena vitória que eles têm no hoje, no agora. É assim que eles estão construindo a contratação deles. Tá. Então... Eu não conheço particularmente um método mais inteligente do que esse para preparar profissionais, não é só para a indústria farmacêutica, para qualquer coisa. E eu desconheço, infelizmente ainda, não é uma realidade, não, não falo especificamente na nossa área, mas não vejo muitas iniciativas, infelizmente, de educação voltadas para isso. É que eu entendi, o processo de conhecimento, você trazer ele vamos dizer assim extravasar ele não, não interiorizar ele que é o processo que a gente é o convencional você vai como se fosse uma pessoa que fosse acumulando né um monte de coisa ali uhum. você tá acumulando e à medida que você vai acumulando ali o lado de baixo não vai ver mais mas ao invés disso você trazer ele à tona num processo até de conscientização em forma de aplicação Sim. Porque a partir do momento que você né, faz isso, o conhecimento está sendo fundamentado. Vamos pegar esse ponto aí que você falou, para deixar um pouco mais claro, vamos dar um exemplo. Eu sei que o propagandista é ter que adquirir uma série de técnicas aqui para exercer muito bem a profissão dele. Então, dá um, um, quase que uma coceira, brincando assim, né, de querer ensinar para ele, por exemplo, termos técnicos da profissão, farmacologia, anatomia... Cara, o quanto que isso é vaidade, quanto que isso é ego, quanto que isso não faz diferença nenhuma. Eu nunca vi um ser sequer perder um processo seletivo porque não conhecia algum termo técnico relacionado à farmacologia. Não existe isso num processo seletivo. Isso não qualifica ninguém para ser contratado ou não. É inútil aprender isso porque você vai esquecer e porque você está imaginando que isso é importante e você está aumentando os riscos porque você não tá lembrando mais. Pô, cara... Eu não sei mais o que significa esse termo e nem precisava saber, não estava na hora de você aprender isso. Esse é um exemplo. Como fazer uma propaganda, existe aquilo que é geral, que vai gerar valor para o laboratório A, B, C e D, existe a forma como cada laboratório enxerga a propaganda médica. Essa forma a gente não, não mexe. A gente pode criar aqui o xícara cheia, né? o famoso xícara cheia, tá? então imagina, o cara tem a xícara cheia. Ele chega no processo seletivo acreditando que sabe tudo, sabe chão, sei tudo já sobre propaganda médica nunca atuou na área. Como é que você sabe, cara? Então o gestor, ele vê esse cara como um risco, porque ele acha que sabe e aí ele tem o desafio de esvaziar aquela xícara para colocar outra coisa. Então isso é perigoso. Agora não, não é o que a gente cria. A nossa metodologia é o xícara vazia mesmo. O cara continua sendo xícara vazia. Se bobear, dentro do laboratório ele vai continuar sendo xícara vazia sempre que está sempre renovando aquele conhecimento. Isso aí é o entregar, o como fazer mais do que o conteúdo em si. Então, para que serve essa formação? Porque a gente reforça essa xícara. A gente entende que determinadas coisas, é função do laboratório ensinar, parte técnica, como eles enxergam a propaganda, etc. Agora, esse cara precisa aguentar o trampo. Esse cara precisa estar preparado, de fato, para os desafios. Esse cara precisa o comportamento certo, a postura certa. Nenhum gestor vai reclamar desse tipo de preparação que foca nisso. Esse cara tem que ter a visão estratégica e tem que ter resiliência de fato. Ele tem que aceitar, é, aprender a lidar com os feedbacks contrários. Como eu dei o um exemplo lá do projeto, né, como a gente faz os projetos, as, as revisões de projetos. Na benchmark. Então, é uma xícara reforçada. Isso aqui é desejado por qualquer gestor de laboratório. Então não vamos perder tempo, porque a gente é contra desperdício. Nosso aprendizado é em enxuto. Eu não vou perder tempo explicando coisas para você que você não precisa. Eu só vou explicar o que você precisa para desenvolver essas competências que vão de fato fazer diferença. Que tipo de competência, Celso? Criatividade, por exemplo. A gente pode citar 10 aqui. As competências do futuro, todas elas são aplicáveis. A profissão do propagandista. A criatividade. A criatividade é algo importante na função do propagandista. E é algo que você pode aprender aqui no agora. Você vai lidar com desafios lá na frente que vão exigir de você criatividade né, para resolver os problemas, para evitar resolver tudo com cough break no, no PDV e dia do produto nas clínicas. Não é só isso que existe, não só essas possibilidades que existem, existem N outras. Então eu vou desenvolver isso aqui em você agora e eu vou te ensinar a ser mais criativo no seu dia a dia. Olha que interessante, você está construindo as histórias para contar aqui na entrevista. Entende? Você vai ser mais criativo hoje. Você não vai aprender a ser mais criativo quando você for propagandista. É isso. Então, todas as competências nossas elas são trazidas para o presente para transformar a vida do cara aqui. Ó. É interessante a questão da meta. Você trouxe uma metodologia até do, do ramo de, de negócios, assim, várias universidades também que você falou e tal. Inclusive, uma, muitas delas é, são universidades né, de, que tem essa, essa bagagem no, no ramo dos negócios. E que eu consigo ver, assim, a gente trabalha no comércio mais especificamente e tal, a respeito da meta, é que beleza, você tem uma meta, né? mas aí você tem que ir desdobrando aquela meta, né? Sim, falando especificamente do meu ramo, hum. a gente trabalha no comércio, você tem uma meta. Você estipulou a meta, o um valor, aí você vai desdobrando a meta é, semanal, diária e não só isso, em ações também, né? porque já nada um número lá se você não tem é, um plano de ação. É exatamente isso, cara, a meta, a visão de longo prazo, ela é necessária mas ela não é suficiente, ela nunca vai ser suficiente. Né? Com, juntamente com a visão de longo prazo, existe o plano de ação né? e nenhum plano perfeito sobrevive ao campo de batalha. Então é impossível você ver cada meta, cada passo que você vai dar e exige a ação efetiva né? em busca daquele objetivo. Agora muitas vezes é, o que acontece é que, como você falou das, da, de quebrar essa meta, né? E da importância de se comemorar, de se identificar e comemorar as pequenas vitórias. É uma coisa que a gente às vezes não tem conhecimento. Nós como seres humanos, nós não somos tão diferentes assim dos outros animais como a gente pensa. E veja como a gente adestra animais. A cada tarefa correta que ele faz, a gente tem uma recompensa. Dá uma recompensa para eles. Não por acaso. Não sem nada, não, não, não existe recompensa se não há uma atitude favorável, se eu estou recompensando a mediocridade. Então muitas vezes o que acontece é isso. Eu me permito viver aquilo que eu quero sem estabelecer uma meta, um, um marco, um desafio alcançado. E aí quando você começa a gamificar... Esse, esse seu trajeto até chegar no seu objetivo você vê que acontece com uma forma muito mais natural porque você está se treinando está se educando a se recompensar toda vez que você chega um pouco mais próximo desse objetivo mas também não só lá no final não só no final é desgastante demais mas a cada passo que você dá a cada conquista que você chega mais perto a cada é importante reconhecer para você e para quem está em torno de você então é comemorar as pequenas vitórias até chegar na grande vitória, tá? Isso se torna tudo mais fácil. Obviamente que existe também a, o reforço positivo e a punição. Então existe, funciona mais. A psicologia fala que funciona mais com reforço positivo. Mas você pode estabelecer também algumas coisas, algumas é, é, prendas a se pagar também, alguns alguns preços a se pagar, coisas que você não quer fazer para cada não atingimento também. Isso aqui as consequências, né? Então você está se educando é um processo que a gente faz na Bente também, né? de educar a pessoa a lidar com as consequências, porque isso a gente está favorecendo a autorresponsabilização também. Ele está tirando essa ideia, esse locus externo né? de colocar a, a culpa no outro. Isso aí é péssimo para qualquer pessoa. Né? E a gente tem uma cultura muito forte disso. Né? Ah, Eu não consegui porque fulano fez isso, porque tem carta marcada, porque tem isso, tem aquilo. Não, aqui você assume sua responsabilidade. Aqui você assume o comando da sua vida. Aqui você chega onde você quer justamente porque você pega no volante. Não deixa ninguém pegar no seu lugar. Com base nisso aí que você falou, é muito interessante, porque no nosso, no nosso país a gente não tem essa cultura né, de valorizar pequenas conquistas. Né? A gente sempre está assim, valorizando né, o campeonato, vamos dizer assim, no futebol. Né? Mas para você ganhar o campeonato você tem que ganhar os jogos. Né? É. Ah, você não ganhou o jogo ainda e tal. Só, só, só tem valor se você ganha o campeonato. Mas... É, a gente sabe que é impossível ganhar todos os campeonatos. É verdade. E você tem que valorizar suas pequenas conquistas e tal, eu sei que você gosta muito de, de, de cinema também, eu vou falar do filme aí que eu sei que tem um, uma ligação muito forte aí com sua trajetória, que é o filme dos 300, né? É, e ali a gente vê isso, é muito legal, porque eles comemorando a, as batalhas, né? uhum. Porque você tá falando direto aí sobre batalha, sobre guerra e tal, o campo de batalha, uhum. é, mas eles valorizavam as, as batalhas, eles não tinham ganhado a guerra, na verdade, eles perderam, mas é, a gente via isso muito claro, assim, né? eles comemorando as batalhas. As... É, vi, vivendo aquilo, né, cara, vivendo aquilo, a gente sempre fala, tá? Então, por exemplo, é, não vai pensar que os nossos alunos vão fazer o curso e como mágico vão passar no primeiro processo seletivo. O que acontece de fato é que eles ressignificam esse processo seletivo de forma que a cada experiência eles transformam aquilo em algo que vai fazer eles chegarem mais próximo. Mas como é uma batalha e como há ali uma expectativa de vencer, Há também o luto de quando não acontece. E é normal, tem que, tem que viver aquilo ali. Mas é exatamente isso, cara. E dentro desse, dessa lógica desse, desse filme que eu gosto tanto, e você sabe, né? Com tantos aprendizados que ele traz, tantos ensinamentos que ele traz, é, você vê ali claramente o quanto a forma de pensar uma situação, a forma de agir diante dos mesmos desafios, muda completamente o comportamento. Então. É, eu costumo comparar os Bentes quando, quando tem aquela cena que o Stelios e o, o Arcade sobem né, para espiar ali os inimigos, né, os, os inimigos persas ali, e ver o tamanho do exército. Eles estão vendo a mesma coisa, mas eles têm uma atitude completamente diferente. Está esboçada no rosto deles. Né? Então o Stelius, ele está assim, ó, com o olho vidrado, um sorriso, ele está esboçando felicidade. E o Arcade está cagando de medo. Ele está olhando para aquilo ali e falando assim, meu Deus, estou morto. Eles estão vendo a mesma coisa. Por quê? Uma forma de pensar e de agir perante os desafios. E o que que manda nessa forma de como você vê os desafios? É o quanto você se preparou para eles. É bom ou é ruim? É difícil ou é fácil? Depende de quem você é. Nesse, nesse momento você está com sangue no olho falando, cara, é isso que eu quero. Eu quero muito eu quero muito, sabe, eu não, eu não sei, o risco eu não vou eliminar, o risco, não sei, eu só quero, eu quero eu me entrega ao processo, entendeu, eu vou lá porque eu preparei, cara, todos os dias da minha vida eu preparei para esse momento, eu adquiri essa mentalidade de crescimento contínuo, de evolução contínua, de ser aquilo ali, né? ele é um espartame, eles não são outra coisa, qual é a sua profissão? Aquilo é muito marcante, né. Eles não são ferreiros, eles são, eles são aquilo, cara. Eles são, eles são espartanos, eles são guerreiros, é aquilo que eles fazem, é aquilo que eles vivem, é aquilo que eles respiram. É muito difícil um profissional assim não ser contratado. É diferente. Não é difícil ser, ele muda, ele muda o jogo. É difícil não ser, com esse nível de foco, de disciplina, de, de como enxerga os desafios, sabe? A gente tem muito orgulho do método por tudo isso.